Meus queridos irmãos, essa cena aí é por ocasião da, da reunião, das reuniões da Umaden, a União de Ministros da Assembleia de Deus do Nordeste, em que o gestor Ailton José Alves é um dos membros da mesa diretora, o pastor Roberto de Abreu Lima, que é esse que está à esquerda, que o Ailton está afagando ele, com, demonstrando muito carinho, muita amizade, mas a gente sabe que isso, irmãos, é apenas para mostrar para os presentes ali, não é? Quem sabe não é? também para as redes sociais, que ele chamou de lixo e ninho de urubu. Mas essa cena, irmãos, ela apenas remete a... ao comportamento dos políticos corruptos do Brasil, à politicagem, ao comportamento dos tribunais superiores, principalmente o STF em que os homens vivem na frente das pessoas da população se engalfiando em guerra em conflito um falando mal do outro fazendo aquela encenação não é mas nos bastidores eles querem demonstrar uma uma amizade que não existe uma pura utopia, então, essa cena aí, para mim, eu estou vendo aí três políticos. Né? Eu não quero aqui mencionar o pastor Roberto, nem o pastor da direita que eu não conheço, né? mas me reportar à minha igreja e à DPE, cujo presidente é o gestor Ailton José Alves, que dissemina intrigas, ódio e sectarismo aqui no estado de Pernambuco. Por que digo isso? Arrisque um obreiro, um pastor, uma irmã de círculo de oração, um dirigente de escola dominical ou até um jovem visitar a igreja de Abreu e Lima para ver o que acontece? Arrisque um pastor que dirige campo na nossa IADPE sonhar, pelo menos sonhar, e o gestor-presidente descobriu o sonho, que ele sonhou em participar de uma festa, de um evento em Abreu e Lima. Então, esses homens, irmãos, quando eu digo esses homens, deixe o pastor Roberto de lado, que eu não sei o que acontece lá em Abreu e Lima. As informações que eu tenho é que não é igual a nossa ADPE, porque alguns irmãos dizem, irmão, porque o senhor não fala de outro... Não, irmão, ninguém está falando de igreja, não é nem de homens, mas de desvios de conduta dos homens. E a minha preocupação... É com a minha igreja, Assembleia de Deus, em Pernambuco, cujo gestor é o Ailton José Alves, juntamente com a sua turma, que vem disseminando o sectarismo dentro da nossa igreja. Essa é a pura verdade. Não é? Agora uma cena dessa aí, não é como se fossem amigos íntimos. Mas nas reuniões de bastidores com ministros, nas reuniões de alguns gestores nas cidades, irmãos, é de puro ódio e sectarismo contra o ministério de Abreu e Lima e os demais, das igrejas co-irmãs Assembleias de Deus e também as igrejas co-irmãs de outras denominações. Essa é a verdade pura e cristalina, doa em quem doer. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Mãos. Vendo essa imagem e ouvindo o áudio do irmão Giovanni, irmão, isso aí só nos leva, irmão, a, a, a ver e ter a certeza da falta de respeito do pastor Ailton, da falta de caráter do pastor Ailton, da falta de coerência do pastor Ailton, sabe? Porque nós sabemos, eu sei, porque o secretário, sou amigo do secretário de Lima, o pastor Ferreirinha E certa feita, almoço, jantando com o pastor Ferreirinha após uma, após uma santa ceia em Abre Lima, Ele nos dizia que mandava convite, mandou um convite para o aniversário do pastor Roberto Para o pastor Ailton comparecer e o pastor Ailton destratou Mandando ele ter vergonha na cara e que se ele não parasse de mandar convites para ele ia bloqueá-lo no e-mail. Ia bloquear os e-mails dele. Você está entendendo? É sabível de todos os irmãos da Assembleia de Deus em Pernambuco que é pregado contra a igreja de Abre Lima. Que a igreja de Abre Lima é igrejola, que é um convívio de desviado. Que tudo que não presta a Igreja da Abreu Lima é a, que o, Isso automaticamente fere a moral, a história, a conduta do pastor Roberto José Uma pessoa admirável, um homem de Deus Que nunca se referiu à Igreja do Recife nesses termos Tanto é, irmãos, que qualquer um membro da Igreja do Recife For visitá-lo, é recebido, é apresentado Se for pastor, até para o público vai Você está entendendo? Então está aí a prova da incoerência, da vergonha ou da falta de vergonha do pastor Ailton com os seus liderados, com as suas ovelhas. Seria muito bom que isso não fosse só na Almadene, que ele respeitasse verdadeiramente o pastor Roberto José como é devido. Para um homem de bem. Entendeu? E parasse com essa. Com esse fariseísmo na igreja de proibir os crentes de, da igreja de Pernambuco visitarem os crentes da igreja de, de Abre Lima. Se é tudo uma igreja só, irmão. Se é tudo uma convenção só. Entendeu? Então, fica aí esta palavra de reflexão para os irmãos.